Oi, tudo bem? Eu vou começar a fazer uma série de receitas bem leves para essa época do ano, que é a época da primavera que está chegando calorzinho gostoso e a gente precisa fazer umas receitas mais leves, mais gostosas e sempre estar tá ligado assim, com as estações do ano a gente estava no frio, então a gente tomou muita sopinha, muitas coisas quentes. E agora é hora de renovar, trazer sanduíches, saladas, tortas. Hum, quanta coisa boa! E hoje eu vou ensinar para vocês a fazer brusquetas, que é um lanchinho muito rápido e maravilhoso, que você já pode deixar o pão pronto. Então, vamos lá fazer essa receita simples e saborosa? Eu estou usando aqui fatias de pão de amêndoa com cúrcuma. Mas você pode fazer o pão low carb que você quiser, que fica muito gostoso. Então, eu estou fatiando. Com a fatia fininha, fica mais gostoso. Agora, eu vou pegar uma forma para montar as minhas brusquetas. E nós vamos precisar de uma xícara de tomate em conservas, 100 gramas de queijo ralado mussarela, azeite de oliva extra virgem e o pão que você tiver em casa, como eu já expliquei. Esse tomate aqui eu assei ele no forno com azeite, salsinha, alho picadinho, cebola e azeitonas. Agora queijo raladinho por cima, um pouquinho de azeite também por cima e para finalizar orégano. Coloquei no forno a 200 graus e eu vou deixar aqui até o queijo derreter e ficar gratinado. Maravilhoso! Eu espero que você tenha gostado dessa receita, que faça para as pessoas que você ama, incluindo você, porque todos os dias podem ser especiais. Só depende de você. E vamos curtir a primavera, com renovação de ideias, de hábitos. Só coisas boas para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Um beijo e até a próxima.